Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo para falar sobre maquiagem Só que é uma maquiagem um pouquinho diferente, tá? Esse vídeo é uma sugestão da leitora Cláudia Pereira Freitas Ela deixou essa sugestão lá no vídeo de um ano do Mulher Mais de 40 E a maquiagem de hoje é para quem está fazendo o tratamento com Antes de mais nada, todas as informações que eu vou estar falando aqui são baseadas nas informações que constam no site oncoguia.org.br. Essas orientações, elas constam lá, quem preparou essas orientações foi a equipe da Oncoguia. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações, não só sobre maquiagem, mas sobre todos os assuntos com relação à oncologia, eu vou deixar... O link aqui, estou deixando para vocês aqui o link Acessem e tirem as dúvidas de vocês Então, bom, antes de a gente começar a falar sobre maquiagem A gente precisa pensar que existem alguns cuidados que precisam ser tomados Para quem faz tratamento Então, antes de mais nada, se você vai começar a fazer a maquiagem Você precisa fazer a higienização das mãos Então é importante que você lave bem as mãos Utilize um gel antisséptico ou alguma coisa desse tipo, para que você fique com a mão esterilizada o máximo possível. Porque você vai tocar o seu rosto. Então, mãos limpas é o primeiro passo. Quem está fazendo o tratamento de quimioterapia ou radioterapia, a pele fica muito sensível. Então, procure no mercado produtos que sejam para pele sensível. Não utilize nada muito abrasivo, porque você pode causar uma alergia ou alguma lesão. Então, os produtos sempre para pele sensível. Outro cuidado importante é que você fique atento à parte de validade dos produtos. Então, a sua pele é uma pele mais sensível e você não deve utilizar produtos que estejam vencidos. Então, fique atenta, confirma. Verifica se a, se a maquiagem está vencida. É importante que você sinta o cheiro. A maquiagem ela pode não estar com a data do vencimento para aquele mês que você está usando, aquele mês e ano. Mas pode ser que ela já esteja com cheiro ruim. Então se isso acontecer, descarte essa maquiagem e utilize somente maquiagens dentro do prazo de validade e que estejam um, com um, um cheiro que não, que não seja um cheiro ruim. Tá bom? Um outro cuidado muito importante que você tem que ter é não emprestar a sua maquiagem. Não é por nada, mas acontece que se você empresta a sua maquiagem, a pessoa que utiliza ela pode estar tá contaminando a sua maquiagem. A gente sabe que um pó, ou um lápis ou uma sombra, você repetidas vezes retorna no produto para aplicar. isso pode estar tá contaminando a sua maquiagem. Então, evite emprestar. Evite também utilizar pincéis que não estejam é, limpos. O pincel, independente de a gente estar fazendo o tratamento ou não, ele é uma fonte de bactéria. Então, a gente tem que ter uma rotina de limpeza dos pincéis. Eu já mostrei isso em vídeo, vou deixar o link aqui em cima. Mas tem que ter sempre uma rotina de limpeza. Se você faz tratamento, é importante que essa rotina exista e com muito mais intensidade devido à a, a, a, a parte sensível que a sua pele está. Então, se não estiver com os pincéis lavados e limpos, faça a opção por usar cotonete, algodão, aqueles disquinhos de algodão ou até mesmo a ponta dos dedos, lembrando que você precisa higienizar a sua mão antes de começar a maquiagem nessa hora você pode utilizar a ponta dos dedos para fazer a aplicação do produto bom vamos preparar então a pele para receber a maquiagem então como a gente também faz quem não faz tratamento também tem que preparar a pele e para quem faz tratamento de quimioterapia ou de radioterapia observa que a pele pode ficar ressecada, a pele pode ficar é, mais sensível é uma palidez ou uma pele mais rosada Então para isso, o que, que você precisa fazer? Essa sua pele sensível e ressecada, você precisa hidratar a pele Então a hidratação nesse momento ela é fundamental Mesmo que a sua pele tenha sido uma pele oleosa ou até mesmo uma pele mista É importante observar como está a sua pele hoje com o tratamento e se você observar que a sua pele é uma pele que está ressecada, então hidrate. e aí é hora de você começar a pensar na base. então a base, o que você tem que ter de cuidado é utilizar uma base que faça a cobertura da tua pele. se você tiver com, se você observar que você está com uma palidez ou com a pele mais rosada é importante que você observe todo o seu corpo. Lembrando que isso é uma preocupação, independente de quem faz tratamento. Toda vez que a gente vai fazer uma maquiagem, a gente tem que observar o corpo. Então, se você verificar que o seu rosto está mais pálido ou mais corado, observe os seus braços, observe o seu colo. É aqui que vai determinar. Porque se você tiver com o rosto muito pálido e você fizer uma maquiagem ou passar uma base, com, no tom que está, você vai continuar com esse rosto muito branco, diferente do corpo. Então, para criar uma naturalidade, observe o seu corpo e iguale, mesmo que na hora que você passar, você observar que está muito diferente. Porque aí você vai igualar com a pele e você vai ficar mais natural. O uso do corretivo, ele é importante, porque se a sua pele tiver com alguma mancha por causa do tratamento, é no corretivo que vai começar a neutralizar essa, essa, essas manchas e esse tom diferenciado. Então você pode. Só que como a pele costuma ficar muito sensível e muito ressecada, você vai fazer a opção por corretivos em creme. Evite utilizar corretivos em pó ou até mesmo corretivos que são mate. Eles podem deixar a aparência muito ressecada. A sombra na área dos olhos, você pode utilizar um primer para unificar as cores e também para criar uma área mais umedecida. Então, passe o primer e depois coloque a sombra. A sombra, você pode utilizar uma sombra opaca, uma sombra em pó, mas o ideal é que você utilize uma sombra cremosa. Justamente para a gente combater aí todo esse ressecamento que o tratamento dá. Para você criar um efeito nos cílios, você pode escolher uma sombra mais escura e aplicar essa sombra na raiz dos seus cílios, criando um efeito de delineador. Na grande maioria, não vai ser possível utilizar máscara de cílios, porque no tratamento... É, Muitas das vezes existem a queda do, do, do cabelo, a queda dos fios. Então, é bem provável que você tenha muito poucos cílios ou, ou nenhum. Então, na verdade, a máscara de cílios ela não é usada nesse momento. Mas você pode fazer uso de cílios postiços. Então, existem no mercado opções de cílios postiços que têm uma parte adesiva na base dele. Então é só colar e pronto. Uma outra situação também que você pode ter queda do fio é nas sobrancelhas. E para você criar o efeito das sobrancelhas vai ser necessário desenhar elas. Se você quiser saber como preencher o espaço que os fios caíram, eu vou deixar o link aqui em cima porque eu fiz um vídeo falando só sobre design e make das sobrancelhas. Então você acessa lá que eu explico tudinho, não tem... Nada de diferente se você faz tratamento ou para quem não faz, é a mesma coisa. O blush, ele tem um papel fundamental na sua maquiagem. Se você está com o rosto pálido ou o rosto corado demais e neutralizou isso com a base, é hora de você dar vida, você dar cor, você dar um aspecto de saúde ao seu rosto. E quem fica responsável por isso é o blush. Então escolha uma cor que traga para você esse ar de saúde, uma, algo mais natural, então escolha cores que possam trazer isso, uma cor mais voltada para o pêssego, é uma cor que traz mais naturalidade, então você vai utilizar o blush de preferência que você use o blush cremoso ou em bastão, mais uma vez se você utilizar o blush em pó, ele pode é, destacar áreas ressecadas do seu rosto, e acabar fazer, marcando muito. E a boca, você tem que dar muita atenção também, porque é a parte que logo se destaca o ressecamento. Então, antes de você começar a maquiagem, no momento em que você estiver hidratando o seu rosto para receber a maquiagem, hidrate também os lábios. Passe o hidratante labial e deixe ele agindo enquanto você está fazendo as outro, a outra parte do seu rosto. E aí você vai trabalhar, quando você for colocar o batom, você já vai estar com o lado mais emoliente, ele já vai estar aceitando melhor o batom. E não é só preparando para maquiagem. De uma maneira geral, se você tiver um ressecamento, independente se você vai usar maquiagem ou não, hidrate sempre os lábios. Faça opção por batons que sejam hidratantes. Evite aqueles batons de longa duração, batom mate, isso tudo resseca muito a boca. Então, evite eles. E a gente sabe que batom hidratante, o que pode acontecer? Escorrer. Então, se esse batom pode escorrer, o ideal é que você faça o quê? Utilize o delineador de lábios. Então, você passa em volta e ele vai segurar um pouco mais esse batom. Então, não deixe de usar o delineador de boca, porque é ele que vai estar segurando o batom dentro dos lábios. Então é isso, eram essas as informações que eu gostaria de passar para você, que precisa saber como que eu faço uma maquiagem, se eu faço tratamento com quimioterapia ou eu faço radioterapia. É muito importante que todas as informações você sempre esteja alinhado ao seu médico, à equipe que trata está tratando você, os produtos, eu não mostrei nenhum produto aqui, porque eu acho que esses produtos precisam ser escolhidos por você e ser avaliado pelo seu médico, se tiver algum implicador ou alguma coisa. As orientações, são orientações, são alguns cuidados que você precisa ter para que você não crie, não tenha nenhum tipo de... Lesão ou algum tipo de alergia, de, de incômodo na pele. É um momento onde tudo está muito sensível, então observe atentamente todas as informações, muito cuidado com a higienização e não deixe de usar a maquiagem porque ela existe para te deixar linda então vamos usar a maquiagem a nosso favor é um momento da tua vida em que você está se cuidando e a maquiagem ela vem para fazer um complemento poder te levantar o astral melhorar a sua autoestima a maquiagem ela tem um poder muito grande de deixar a gente com uma aparência melhor então olha use e abuse da maquiagem Tendo todo o cuidado necessário para usar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um gostei aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ó, o link está aqui. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado de que tem um vídeo novo no canal para você assistir. Vai ser o primeiro a saber. Então, não deixe de se inscrever. Tá bom? Um grande beijo para vocês.